Cara, olha só, se você está pensando em adquirir o virtual lucrativo para você poder aprender a hackear a Bet365, cara, assista esse vídeo até o final que eu vou te falar um relato do que aconteceu comigo. Eu estou revoltado, eu estou revoltado com a Bet365, eu estou revoltado com o virtual lucrativo. Então, esse vídeo é para você, para te ajudar a dar esse alerta a você, antes de adquirir, né, quando pensar em adquirir o virtual lucrativo, você pensar duas vezes antes de você investir o dinheiro eu pego aqui meu celular agora tô aqui em casa para fazer esse vídeo aqui bem rápido simples não tem nem script de nada você bem franco é, e vou falar meu relato em relação a bet365 e ao virtual lucrativo que é esse curso novo que lançou aí para ajudar você a hackear a bet365 é, eu comecei a, a jogar aí na, na bet365 faz uns dois meses mais ou menos é, pesquisei bastante conteúdo na internet canais do YouTube, ensinando a fazer estratégias mirabolantes para eu poder é, acertar lá, ganhar odds altas, entrei em vários grupos gratuitos né, e alguns pagos também e me frustrei, sinceramente me frustrei, é, eu comecei a investir na Bet com 200 reais né, na época é, e os 200 reais que eu botei eu perdi literalmente, eu quebrei a banca literalmente. Então, assim, eu entrei, investi, botei dinheiro lá e não me ajudou em nada. Não tive retorno nenhum durante esse tempo que eu joguei a Bet até então. E aí eu vi um, um anúncio no Facebook, não sei se foi no Facebook ou no Instagram, é, do Patrick, né? Do um cara que falou aí que estava hackeando a Bet, lançou um sistema que vai hackear a Bet365. Cara, eu fiquei muito com o pé atrás porque eu já tinha quebrado, eu investi 200 reais, Cara, 200 reais é dinheiro. E eu investi na Best 365 acreditando que eu pudesse ter algum retorno e eu quebrei, tive nada. Então eu vi um anúncio do, do Patrick falando sobre a Best, falando sobre o, o virtual lucrativo. Eu fiquei muito com o pé atrás antes de entrar, confesso. E... Só que eu falei, porra, se eu entrei em grupos virtuais gratuitos, se eu entrei em conteúdos na internet, que tem vários aqui no YouTube, canais do YouTube, dizendo como você trabalhar como trader esportivo, né? é tudo de graça e eu fiz lá de supetão com os conteúdos que eu aprendi aqui gratuitamente e quebrei eu falei pô será que vale a pena um investimento para eu poder adquirir um conhecimento melhor e ter um resultado legal então eu pensei bastante adquiri o treinamento durante é, o lançamento que eles fizeram e eu vou te contar uma coisa no dia do lançamento que eu adquiri o virtual lucrativo, o treinamento virtual lucrativo eu consegui lá dentro, né? Não só eu, mas vários, vários alunos conseguimos uma ordem de 351. Eu entrei com 50 centavos e saí de lá com 175 reais, mais ou menos. Foi uma ordem de 351. Então, só você multiplicar: é, 50 centavos por 351. Para quem não sabe o que é ódio, é, é o percentual é, é, é quantas vezes você vai vai ter o teu, o teu lance multiplicado. Então eu tive 50 centavos multiplicado por 351 vezes. Isso me deu 170 e poucos reais. Já pagou a minha mensalidade do Virtual lucrativo Eu já fiquei feliz para caralho porque a mensalidade do Virtual lucrativo é 147 se eu não me engano. E eu consegui mais do que isso em um dia de lançamento do produto. Então assim, eu não estava acreditando, não, não confiava nesse Patrick, até então eu nunca vi esse Patrick, não conhecia ele, mas eu vi os resultados que ele postava lá, eu vi os resultados dos alunos dele e eu fiquei bobo porque no primeiro dia, eu vou até botar aqui do lado o print do meu resultado, é para vocês verem que não é falsidade nada, e se você quiser ver na prática, eu fazendo, eu subindo uma, um lance, né, uma entrada, escreve aqui nos comentários, eu quero ver, que eu vou fazer um outro vídeo, é, mostrando meu resultado hoje, hoje minha banca está com mais de mil reais, eu entrei no virtual lucrativo, no com o virtual lucrativo, com cem reais, né? E hoje está com mais de mil reais, e eu vou mostrar para vocês aí, se você quiser saber, é só comentar aqui, eu quero ver, comenta aqui no comentário, que eu vou fazer um vídeo mostrando hoje, como está a minha banca, graças ao virtual lucrativo. E eu estou frustrado, eu tô é, assim, revoltado com o virtual lucrativo por um motivo, por eu não ter conhecido esse, essa comunidade antes, porque se eu tivesse conhecido essa comunidade antes de eu, de eu ter investido aqueles meus 200 reais e ter perdido, eu não teria perdido aqueles meus 200 reais, eu teria duplicado a minha banca. Então, o meu, o meu, a minha revolta é de não ter participado desse, desse grupo, né, dessa comunidade VIP, antes. Porque, se eu tivesse entrado, eu tenho certeza que teria muito resultado e hoje eu não estaria aqui frustrado por ter perdido lá os meus 200 reais antes, só vendo é, conteúdo gratuito e entrando em, em grupos é, gratuitos do de, de Telegram, é, ensinando você a poder aí trabalhar, investir em, em trader esportivo. Beleza? Então, se você quer aprender a trabalhar como trader esportivo e hackear a Bet de forma profissional, com um cara que sabe, uma equipe foda que vai te ajudar a você conseguir odds altas, acessa o link aqui embaixo, que é o site oficial do Virtual Lucrativo. Você vai ver vários lugares aí oferecendo. É, tem até grupo que se passando pelo Virtual Lucrativo, querendo oferecer lá por metade do preço que eles têm. Isso é pirataria, isso é fraude, isso sim é golpe. Deles utilizarem, criarem um grupo FAO, um grupo é, secundário, com, usando o nome do Virtual Lucrativo, para poder fornecer sinais e tudo mais. Isso sim é fraude, isso sim é, go é golpe. Mas o link que eu vou deixar aqui abaixo da descrição é o link oficial do site Virtual Lucrativo que vai ajudar você a hackear a bet e poder tirar aí odds altíssimas todos os dias, com um lucro altíssimo, só seguindo a gestão de banca do Patrick. Beleza? Então, esse é meu depoimento, tive ótimos resultados com a, com a Virtual Lucrativo, só minha única revolta é essa, é, eu não tenho entrado nesse grupo antes, porque se eu tivesse, eu não teria perdido os meus 200 reais suados para a Bet. Ah, e tem mais, eu sei que vai ter muitos haters aqui que vão comentar aqui abaixo, ah, isso é fraude, isso é mentira, cara, ou você fica aí do lado de fora, acusando, é, denegrindo a imagem do Patrick, do virtual lucrativo, dizendo que é fraude, ou você vem para o virtual lucrativo e começa a lucrar com a gente. Porque o tempo que você estaria perdendo para criar contas fakes, para ficar denegrindo a imagem do virtual lucrativo, você poderia estar tá lucrando muito com o treino dele esportivo, assim como eu. E como eu te falei, se você quiser ver os meus resultados na prática, ao vivo, eu vou te mostrar, é só você comentar aqui na descrição, eu quero ver que vou fazer um vídeo explicando como eu consegui escalar minha banca e minha banca atual como é que ela tá eu entrei ela com cem reais e eu tô com mais de mil reais lá na bet, podendo investir e logo logo eu vou fazer meu primeiro saque beleza então fica ligado aí é só comentar se inscreve no canal ativa o sininho das notificações que eu vou te postar aqui tudo sobre como você ganhar dinheiro online, na internet, a partir da sua casa. E se você quiser participar do grupo oficial do Virtual Lucrativo, é só você clicar no link aqui abaixo. Não tem erro, é entrar e fazer o que tem que ser feito. Seguir as regras lá da, da comunidade e aplicar tudo o que o Patrick falar. Porque eu tenho certeza que se você fizer passo a passo, seguir a gestão, você também vai ter resultado assim como eu. Beleza? Grande abraço e te vejo no próximo vídeo.